Primeiro passo para usar o shampoo de uma forma eficiente, aproveitar bem aquele shampoo caro que você comprou, sem sulfato, etc, encharcar bem o cabelo para ajudar a carregar a sujeira e ajudar a espalhar esse shampoo. Não faço isso em casa, mas é que essa misturinha particularmente ficou muito líquida. Então eu vou ter que pegar aqui, ó... Tascar direto no couro cabelou. mãozinha novamente é circulares é uma dica que eu peguei hoje. ó, Twist já desfazendo. Uma dica que eu peguei essa semana. Segura o resto do cabelo enquanto está massageando o couro. Para é evitar novos nós com a ponta dos dedos, nada de unha no couro cabeludo para não ferir. Eu separo, seguro as pontas para esfregar o couro, com a mão sem shampoo nenhum. Veja bem, tá o um shampoo só na raiz da cabeleira. Eu quero favorecer a definição do cabelo quando o tratamento de hoje acabar, então eu não vou ficar passando pente para separar os cachos que vão se formar. Com o cabelo maior não precisava fazer isso. O pente segurava só quando eu soltava mesmo que ia passar o shampoo, quer dizer, escorrer, né? Esse shampoo que está no couro cabeludo para o comprimento. É que o cabelo soltava, mas agora ele tá um pouquinho mais curto, só um pouquinho. Três dedos, dois, três dedos sem faltar fator encolhimento, sem contar fator encolhimento. E aí ele ficava preso, mas agora não dá né? tá pra ver. Cabeça cheia de shampoo, vou pro chuveiro, vou deixar a água cair, passar um pouquinho nos fios e volto já com ele sem shampoo para passar o tratamento.